Bom dia jovens, bom, tive que vir aqui em Coraci, deixar meu pai pra trabalhar E eu acho que seria um crime com vocês vir em Coraci E não mostrar pra vocês um pouco da orla, né? Orla de Coraci, galera Aqui desembarca junto com o Veiro Peso lá no, no, centro, no centro de Belém grande parte do pescado que abastece a cidade camarão, fidel, pesca, toda boa parte da, da produção da pesca vem também da, é, até, também chega através desses barcos aqui na, nesse porto né? Aqui tem vários bares, restaurantes, pizzarias, então de noite aqui é bem movimentada, a galera costuma aproveitar bastante. Aí aqui tem uma mini praia na frente, mas não é aconselhável tomar banho, porque aqui tem uma feira de artesanato do Paracuri, bonito. Legal. Com a poluído não é aconselhável tomar banho, né? Nessa praia, mas tem gente que toma. Aqui tem um mirantezinho. Galera que vem de manhã se tomar uma tapioquinha. E ali tem uns... Os cargueiros ali que ficam abastecendo Os, nos portos, né? Show de bola. Tá bem tranquilo por aqui hoje de manhã. Filé. Zona de portas Por aí vai Aí bem aqui já tem umas praias Praia de Outeiro Praia do Cruzeiro Mas eu não vou pra lá não agora eu vou seguir caminho Mostrei um pouco da orla pra vocês Aqui é um trechinho da cidade eu não podia deixar de passar lá rapidinho só pra mostrar pra vocês E eu tô meio perdido, acho que é por aqui que volta Mas acho que eu tivesse ido direto da área pra aí Tenho que abastecer também, o gasolina tá piscando Próximo posto que eu ver eu vou colocar a moto pra abastecer Hoje é domingo Dia da primeira prova do Enem que eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, então para pra vocês se situarem Olhem, essa casa aqui, cara, que ela foi restaurada Ela tinha uma biblioteca Ficou bem bonito Eu esqueci o nome dessa casa, vou colocar aí na... embaixo embaixo na legenda, Chalet Tavares Cardoso, Antakibu, Biblioteca Municipal, Avertano Rocha. Estilo bem época da borracha, assim, sabe? Herança, prova de Belém. Tavam, passou aí vários e vários anos abandonada, mas a prefeitura deu uma forra e conseguiu fazer o restauro aí. E ficou show de bola, cara. Muito bonito. Legal Da última vez que eu tinha vindo aqui Essa casa estava totalmente abandonada, jogada as pedra... As traças e teias de aranhas E, e o mato estava tomando conta Agora é bem melhor Vê-la restaurada